BRO! Calma lá! BRO! Então... Não era bem o que eu tava esperando do filme que eles estavam fazendo? Bom... É, tamo aí... O jogo tá na Twitch, não posso tomar ban, preciso ver e investigar a cena. É, eu vou direto no Gino. Mas deixa eu... Calma aí, deixa eu entender. Não, tá, não rola nada. Quer dizer, <risos> quer dizer...